E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui no canal do Rima 100 para saber o seguinte. Qual o MC que você mais gosta de assistir aqui no canal do Rima 100? Qual o melhor bate-volta, o melhor flow, o melhor MC de 2023, o MC que tá tendo o melhor desempenho nas batalhas? Qual o seu MC favorito? E qual round insano que você quer assistir aqui no, aqui, aqui no canal do Rima 100, rapaziada? Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho e deixa nos comentários top 5. O top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal do Irmã 100, rapaziada. Arruma aos 500 mil inscritos e deixa nos comentários o que está achando do conteúdo, o que está achando do tema, rapaziada. Espero que estejam gostando do conteúdo do tema. Tamo junto, é nóis, falou.